Quando a gente está no nosso dia a dia na nossa casa, a gente a gente encontra formiga, a gente encontra barata. Olha que interessante. A gente, a gente lá na, na nossa comida a gente encontra uma baratinha, exemplo no bolo, uh, barata. Aí joga fora. Mas se a gente encontrar uma formiguinha, ah, uma formiguinha, olha. A gente até pega a formiguinha e coloca. Olha, é um ser vivo. É um ser vivo. Mas galera, fique sabendo que a formiga ela é mais suja que a barata. Mas se eu chegar, mesmo que eu chegue lá na sua casa, e você tá pra jogar o bolo com a barata fora, e, e vai comer o bolo com a formiga, e eu falo, olha, a formiga é mais suja que a barata. Você vai dizer, não, mas a barata é feia. Então você analisa por quem é feio. Quem nunca fez, pegou lá tomando um, um, um, um suco,